E aí, bem-vindo a mais um vídeo, História das Antigas. E pra você, metaleiro que gosta de treta, você tá sempre me pedindo pra eu fazer vídeo falando de treta, mas eu não, eu não, não faz parte do meu ser, entendeu? Ficar falando de treta. Mas, se você é, assinar o canal, ring the bell, apertar o sininho, deixar seu comentário a história que você quer saber, qual a treta que você tem tanta vontade de saber, vai lá, quem sabe eu tenho que fazer mais vídeos, né? porque o canal vai crescer, vou ter que fazer mais vídeos, ficar fazendo mais vídeos, vou me divertir com isso, uma hora vai acabar as histórias vou ter que cair nas histórias das tretas. Porque se eu começar, se eu começar tem muita história. Ah, aí vai ser, fica divertido, né? Para você, mas não para mim, porque eu não gosto disso. Vamos lá, vou contar essa história do cachorro que tentou atacar o Edu Falasque na minha casa. Já ouviu essa história? Então, vou dar o contexto da situação só para você entender. Eu tinha um, um cachorro, um fila, fila brasileiro, negão, assim, pretão, é, gigante, né? Subir em cima de mim assim, batia aqui né? conversava, né? Cara a cara assim. Não, lindo o cachorro, demais o cachorro, mas ele foi, ele nasceu para matar aquele cachorro. Era um, era um animal bestial, tipo. Não, eu, <risos> aliás, eu, é, quando ele começou a mostrar essa índole de assassino. Eu contratei, tipo, tinha no poste lá na minha rua, tinha uns caras, adestro cães, não sei o quê, né? Aí eu liguei para daqueles caras. E aí eles ficaram lá, tipo, uns dois meses, tipo, adestrando o tal Maguila, que era o cachorro. Falei o nome do cachorro já? Não, Maguila, o fila brasileiro. Aí, é, depois eu explico por causa do nome também, né? Você não fica muito história dentro da outra, se bem que, né? Fazer o quê? Tipo Costinha, né? Que já me falaram. Ah, aí os o adestrador, depois de dois meses tentando, os caras... Ó, Pô, Kiko, toma aí o dinheiro de volta. <risos> Porque o cachorro atacava os caras. Vai vendo. Aí, tipo... Os caras devolveram o dinheiro, pelo menos. Foram honestos, né? Não, não adiantou de nada. Nada. Bom, o Maguila... Aliás, esse nome, Maguila, você conhece o Maguila, né? Só falta você falar que nunca ouviu falar no Maguila. Maguila é o nosso grande esportista, pugilista, né? Boxer. O cara que sei lá quando era, anos 90, foi antes dessa onda do, do, do Gracie e tal, né? tipo do MMA e tal, né, Jiu-Jitsu, o cara era o nosso herói nacional, o Maguila, se assistiu, você sabe quem é, você dá um Google aí, porque, né, pelo amor de Deus, né? tem que conhecer o Maguila, que assim, vale muito a pena assistir as entrevistas dele, porque você entende metade do que ele falava, né, ou do que ele fala, Eu não sei nem onde está o Maguila, mas tudo bem. É, dá um Google aí, depois você me fala aí o que aconteceu com o Maguila, porque que, que, que eu estou por fora. Mas isso aí eu estou falando final dos anos 80, mas o, o, o cachorro Maguila é anos 2000, né? Mas, tipo, estava pensando em algum nome é, de, né, forte, alguma coisa assim, e veio esse nome que é ótimo. Aliás, você também não deve fazer a mínima ideia, mas o Maguila, eu nem sei se é, deve ser por isso, mas só pode ser por isso. O Maguila é por causa do desenho, Maguila ou Gorila. Porque esse eu assistia, eu lembro, quando eu era criança, você fala, Kiko, mas esses desenhos são muito velhos, cara isso é dos anos 70, não é possível. Tipo, era o desenho que eu assistia. E ele eu digo mais, né? eu, tipo, a família não tinha tanta grana assim, a gente não tinha nem televisão colorida, hein? Assistia desenho animado em preto e branco. Aí agora você tá quase chorando, né? Eu sei que já tá fazendo... Fala, meu, Kiko cresceu em infância assistindo desenho animado em preto e branco, na televisão que ficava ali do outro lado, né? E aí você tinha que levantar pra mudar de canal. E ainda digo mais, só tinha o quê? Três, quatro canais, sei lá. Meu, você é feliz, você fica assistindo Netflix aí em 4K, HD, não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus. É feliz e fica reclamando da vida. Ó, tem tudo aí, né? Olha só, aí... Aliás, esses desenhos dos anos, anos 70, você fala, tipo, assistir negócio dos anos 70, mas você também assiste. É que você não se dá conta. Você gosta lá da, da, da minha mãe, da dona Florinda. Do, do Kiko do Chaves, quando, da onde que é? De quando que é aquilo? Anos 70, né? E você assiste, que eu sei. Aliás, você é cultura. Essa aqui é cultura porque você tem que saber. Caso talvez você já saiba também, né? É, a bruxa do 71. Por que 71? Porque o, o programa começou em 71. Olha, olha essa cultura chav, chav, chaviana, chaviniana. Né? Bom, voltando. Aí, o, voltando, né? Porque eu também eu não me perco, não. O Maguila. Tinha esse nome por causa do cara do boxe, certo? Que ele ganhou um, monte de, ganhou um monte de luta, foi ganhando, ganhando, foi lutar lá nos Estados Unidos. Você achou que ia falar do cachorro? Estou falando ainda do, do cara do boxe, pugilista. E aí ele foi lutar com o Evander Holyfield, que foi o cara que levou a mordida da orelha do, do Mike Tyson. Você vê como as coisas vão se conectando né na vida. O cachorro, ele era tipo esse bicho assassino, então tinha que sempre prender. E tinha um portãozinho que a gente tinha lá que eu tinha na minha casa, a gente, eu tinha lá na, na minha casa, e aí o, o cachorro sempre quebrava aquele portão, e aí tinha que sempre, ele conseguia abrir aquele negócio, ele derrubava, tinha que botar cimento, chumbar o negócio, porque ele sempre quebrava o portão. E aí uma vez que estava lá, o Edu foi fazer o teste para entrar no Angra, eu acho que foi nessa época, ele foi vários dias lá, e aí a gente ia gravar a música Nothing To Say, ali, né home studio mesmo, para ver ele cantando uma música antiga, e tinha uma música que tinha sido acabado, foi a primeira música do, do Rebirth, né? Que foi a Running Alone, uh, Soul, Survivor, Soul Survivor, que chamava na época. E aí o Edu também ia cantar essa música, que era uma música nova e uma música antiga. E ele tava lá em casa, eu acho que ele tava lá sozinho, tava gravando ele e tal, e eu saí para fazer alguma coisa, sei lá, fui na cozinha, porque tinha, né, é, tinha lá três andares, né? E aí eu fui no andar de baixo, a cozinha, sei lá, devia ter ido a algum lugar e o cachorro conseguiu fugir, sei lá, a porta estava aberta, conseguiu entrar na casa. E aí, quando fui ver, tava o coitado do Edu no quarto lá, que tinha o estúdio, né? O, ah, os equipamentos todos ali. E ele tava tipo aqueles caras de circo é, que tem um leão e o cara fica com uma cadeirinha assim, com, com um chicote ali, né? para tentar domar o leão, sabe? Essa cena circense. Então tava o Edu com a cadeira, assim. <risos> Achei engraçado, né? Mas o cara tava tipo em pânico. Em pânico. Ali. É, tentando, tipo, se defender do cachorro e gritando. E eu subi ali com uma calma, mas eu vi que poderia ser um problema. Porque não foi a primeira vez, né? Aliás, eu tenho até uma ex-namorada que ela não, nunca mais vai se esquecer de mim, porque eu, o tal cachorro Maguila deixou uma cicatriz nela. Tem uma amiga minha que também deixou uma, uma cicatriz na barriga. Teve, ah, ah, teve também o, o Fernando Scheffer, que é o Batera. Gigante, com dois metros de altura, todo tatuado, é aquela coisa toda, né? O Maguila tentou atacar ele, mas ele, como luta boxe, ele, o Maguila é o um cachorro, né? Ele se posicionou assim, o Maguila correu pra ele, ele deu uma benção, sabe, benção de capoeira? Sabe, né? O que, que é benção de capoeira? Deu ela aquela benção, que é aquela pesada no peito assim, do cachorro, o cachorro deu uma derrapada, foi tentar atacar de novo, cheguei. Eu tinha que pular em cima do cachorro e abraçar o cachorro, dar um jiu-jitsu no, no cachorro. É essa história. Mas assim, era, era legal lembrar esses negócios, porque os discos saíram, assim, para quem gosta dessas músicas da fase do Rebirth, do Temple of Shadows, e até do Aurora com Consurgence depois, tudo nasceu nesse, nesse formato, que ia na minha casa, então é, tinha essa sala aí, com esse, esse quarto, com os equipamentos, e geralmente a gente começava, sempre eu e o Rafa, né, o Rafa trazia uma ideia, a gente eu fazia coisa na hora ali, então várias músicas no Rebirth que saíram lá as primeiras, essa Running Alone, uh, As The Rain, uh, Rebirth, que mais? A Visions Prelude, essas primeiras músicas que saíram, né? E aí depois o Edu fez o teste, entrou na banda, e aí apareceram outras músicas, sei lá, Heroes of Sand, que é a música do Edu, e aí trouxe outras músicas e foi completando o álbum, né? É, e o Tempo of Shadows a mesma coisa, então tinha muitos encontros, eu e o Rafa com, obviamente, o Maguila sempre preso, mas era sempre uma, uma questão séria, todo mundo antes já falava, aprende oh, o Maguila, não sei o quê tal. ficava sempre, oh, tá preso mesmo? Você fechou a porta? Você, tipo, tinha que ter várias portas, né, porque ele sempre, alguma ele conseguia, é, tipo, passar de alguma forma. E aí, a gente fez o Temple Shows dessa mesma forma, né, então vinha o Rafa e depois é, vinha o Edu em outros dias, até um, um. Eu tava achando que talvez tinha tivesse sido. Mas depois eu lembrei melhor, foi na, na época do teste com o Edu. Mas na época do, do Temple of Shadows a gente conviveu bastante. assim, Ou eu o Edu em casa de passar o dia inteiro. Você, tá, você acha? Você acha que, tipo, ah, a música tem cinco minutos, os caras devem fazer isso aí em algumas horas, né? Deve, tipo, depois grava ali e tal, né? Fácil, né? O quê? A gente ficou, sei lá, meses. A gente ficava. Nossa, muito, assim. Isso. Fora as ideias que você já trabalha sozinho e aí leva e junta, né? E ficava, sei lá, das 10 da manhã às 8 da noite trabalhando e por vários dias, por música. Mas eu lembro especificamente de uma que a, a Angels and Demons, né? Que foi uma música desse momento, eu com o Edu, que, que nasceu tipo num dia só a música inteira, que era uma coisa rara, né? A Rebirth também foi meio assim, nasceu meio que tipo de uma vez só assim. E a Angels foi bem legal, porque aí você nunca esquece do dia que a música saiu, porque as outras ficam muito fragmentadas, né? E assim, essa aí, Angels in saiu inteira. E curioso até, acho eu, né? <risos> curioso que é uma música que saiu assim, a parte do começo, que é uma instrumental, um pouco mais complicada tal, foi a ideia do Edu, né? Claro que eu botei lá umas frases rápidas, não sei que, uns negócios tal, mas a ideia do Edu... E o, e o refrão, que é melódico, não sei o tal foi uma coisa que eu fiz na hora no piano, assim, né? Então, acho é legal essa colaboração, que às vezes, algumas partes que seriam mais guitarristas sai, sai do, do vocalista, e a parte que seria, talvez, mais do vocalista sai do guitarrista, porque você está num ambiente que os dois estão é, tentando criar, achar soluções para construir uma música, né? Então, esse período, assim, foi bem legal de... é bem intenso, né? Legal... Tipo, não sei se é a melhor palavra, é bem intenso, né? Porque também tem, tipo, atritos, né? De decidir qual que é a parte melhor, que parte fica, quem faz o negócio e tal, né? Mas, no fundo, é super legal esse período de, de, de criar coisas, né? E no caso desse dia do, do ataque do, do Maguila, também era um momento especial, porque era, tipo, conhecendo o Edu, chamando para fazer o teste, mas já tava convivendo, ficando na casa ali, fazendo é, vários, por vários dias e tudo mais, né? Então, bom... Essa história, né? Afinal de contas, o Edu tá vivo aí, então nada aconteceu, né? Eu acho que o cachorro nem pegou ele, mas outro, outras situações, assim, era tão comum ter essas situações do cachorro fugir e tentar atacar alguém, que, que assim, até eu esqueço, mas aí ficou na lembrança porque realmente foi logo no começo, e aí depois a gente sempre tem essa preocupação de onde está o Maguila agora, né? Mas é isso, espero que você tenha gostado dessa história, vai lá, assina o canal, ring the bell, e deixa seu comentário, que história você quer saber, a gente já está terminando essa temporada aqui, né? Mas, quem sabe a gente continua mais para frente. É isso aí, grande abraço, fica em casa.